Quando eu entrei na FATEC, é muito comum os professores perguntarem o porquê que você escolheu do curso, é, qual a sua motivação, e eu brinquei, falei que eu não escolhi a logística, a logística que me escolheu. É um curso que tem uma grande área aqui na Baixada, que nos traz bastante oportunidade, e antes eu já havia trabalhado com logística. Não tendo a graduação, não tendo as informações que eu estou obtendo no curso, eu, de forma, travava. Eu não, não conseguia melhorar o meu trabalho, assim dizer. E o curso de Logística na Fatec ele tem me dado essa oportunidade. Como a Alisa falou, por né? é um curso um superior, mas o nome é FATEC, a pessoa consegue é, a, a um primeiro emprego bastante facilidade. Eu, por exemplo, tenho 18 anos, comecei agora há pouco a FATEC, curso logística, em três meses consegui estar. particularmente, ainda não tinha nenhum contato profissional com a logística, porém decidi fazer faculdade para é, aumentar o leque de opções que eu tenho e foi o principal motivo de fazer. Então, eu me inscrevi no articular e, e decidi cursar. A, a faculdade, num primeiro momento, ainda está engatinhando as principais matérias, mas temos aprendido muito, aprendi muito sobre os, os principais modais, o transporte de cargas. As a... pessoas falam que o vestibular da FATEC ele é muito difícil, certo. que ele é um bicho de sete cabeças, e não, não é tanto assim. É, faz seis anos já que eu concluí o meu ensino médio e eu resolvi fazer a prova, né? tentei fazer a prova e consegui passar. Eu me baseei, eu, uma forma de estudo meu foi que eu baixei no próprio site do vestibular os outros vestibulares. E aí eu acabei estudando e consegui passar e valeu muito a pena. E a prova não é tão difícil quanto ela aparenta ser. Só tentar se esforçar um pouquinho que dá certo. E aí? Existe um extenso campo de trabalho na área, como indústrias, supermercados, lojas, hospitais, órgãos públicos de mobilidade urbana, empresas especializadas, empresas da área de transporte e empresas de comércio eletrônico. Cada vez mais os serviços de logística têm sido terceirizados, o que abre espaço para as empresas especializadas no setor. Mas e aí? O que está esperando? Para mais informações, acesse o site da FATEC. Até mais!